Olá pessoal boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo eu sou a professora Daiane sou professora da Faculdade de Educação aqui da Federal de Mato Grosso do Sul e com o apoio da Secretaria Especial de Educação à Distância eu estou coordenando esse curso de formação inicial em recursos educacionais abertos e hoje com muita alegria nós estamos iniciando a nossa segunda Live do curso com a presença super especial uma convidada super especial que é a professora Helena Malman lá da Federal de Santa Maria da UFSM professora Helena seja muito bem vinda ao FMS né só troca as duas letrinhas do final a professora Helena, eu não a conhecia, não conhecia seu trabalho. Ela gentilmente entrou em contato comigo por e-mail, quando ficou sabendo da oferta do curso, e compartilhou o trabalho dela. E a gente trocou umas figurinhas e deu certo para a gente ter essa conversa hoje. A professora Helena vai falar um pouquinho sobre fluência tecnológico-pedagógica em recursos educacionais abertos. Ela tem doutorado em educação, pós-doutorado na Universidade Aberta de Portugal, e é professora associada lá da Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, e ela atua nos temas de educação, tecnologias educacionais, com foco em políticas públicas, mediação pedagógica, educação à distância, recursos educacionais abertos, e fluência tecnológico-pedagógica. Professora Helena, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter disposto esse, do seu tempo para fazer essa conversa. E, mais uma vez, agradeço a todos que estão nos assistindo. E sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra, então, para a professora. Muito obrigada, Ana. É, que bom estar aqui com vocês hoje nesse espaço, nessa oportunidade para a gente é, fortalecer e construir é, diálogos e interações nas nossas redes de grupos de pessoas que pensam e se preocupam com é, projetos de educação aberta, educação à distância, de acesso ao conhecimento para todos, para mais pessoas, para a democratização do acesso. Então, boa tarde para quem, boa noite, né, quem está conosco aqui nesse momento de, de interação síncrona e aproveitar, em primeiro lugar, é, parabenizar né, a UFMS pela iniciativa né, de multiplicar esse curso de formação inicial em recursos educacionais abertos, especialmente na pessoa da professora Daiane. É, que multiplica essa iniciativa in, iniciada pela CAPES em 2017 e 18, não é? E é, torna, né, cria essa oportunidade na instituição para mais pessoas é, se aproximarem, conhecerem, estudarem e pesquisarem sobre educação aberta, práticas educacionais abertas e recursos educacionais abertos. Então, é, com essa fala, já agradeço ao convite, né, professora Dayane, é uma alegria, uma satisfação representar a UFSM e nosso grupo de pesquisa nesse momento de, de interação. E especialmente nesse contexto que a gente está vivendo, em que a gente está percebendo que as pessoas estão é, procurando por mais formação, por mais oportunidades é, de capacitação. Então é, é uma alegria a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, e daquilo que a gente tem feito ao longo dos últimos anos na Universidade Federal de Santa Maria e também em outras oportunidades, como a que eu tive de eh, ficar um tempo fazendo estágio pós-doutoral na Universidade Aberta de Portugal, para conhecer e compartilhar também a nossa experiência e conhecer os projetos que as instituições estrangeiras têm nessa perspectiva. Então, eu preparei um, um roteiro aqui para nós, uh, para nosso trabalho hoje à noite, a professora Daiane vai uh, me, me orientar aqui na sequência dos, dos slides. Esse material é um recurso educacional aberto, ele fica disponível para todos todos vocês depois. Então, por gentileza, passe para o próximo slide. Eu vou tentar não me estender muito na, na, nessa fala inicial, para que a gente possa aproveitar também na sequência um momento de interação e diálogo e de questionamentos. Então o roteiro que eu preparei é, para essa meia hora, 30, 40 minutos de, de fala a respeito daquilo que a gente tem feito, inicialmente algumas problematizações, depois falar um pouco do nosso contexto de atuação, alguns projetos, alguns princípios e fundamentos daquilo que a gente entende como recurso e educacional e aberto e aprimorar um pouco mais a fala hoje sobre esse conceito que a gente vem construindo ao longo dos nossos trabalhos, pesquisas e estudos, que é a fluência tecnológico-pedagógica e como a gente faz esse acoplamento desse conceito, desses princípios da FTP com recursos educacionais abertos e, na sequência, eu vou compartilhar dois ou três exemplos do que a gente tem feito ultimamente, principalmente em 2020, no nosso grupo de pesquisa, e, ao final, algumas considerações, falando um pouco mais das oportunidades e dos desafios. Então, seguimos. Para iniciar, eu trouxe algumas situações que a gente pode pensar como uma problematização do que, que significa isso que a gente entende por fluência tecnológico-pedagógica. Por exemplo, quando a gente está planejando uma atividade, uma aula, seja ela síncrona, seja ela nesse contexto de atividades remotas, a gente precisa fazer escolhas, tomar decisões, isso é da responsabilidade isso é do exercício da docência, então, por exemplo, você vai preparar uma aula, uma atividade, você vai escolher um livro didático impresso ou vai escolher um vídeo disponível na internet, num canal do YouTube, por exemplo. Você vai preparar atividades de competição num espaço da escola ou você vai propor um jogo, um game, um jogo sério, por meio de gamificação digital. É, em termos de avaliação, você vai criar uma prova individual com questões, uma prova impressa ou você pode pensar um processo avaliativo em atividades como uma página Wikipedia, é, ferramentas colaborativas como wikis e fóruns em ambientes virtuais. É, outros exemplos, recortes em jornais, revistas ou apresentação de slides. É, escrever uma redação, um texto manualmente, entregar para o professor se, para ser avaliado ou fazer atividades em ambientes, em plataformas virtuais, experimentos em laboratórios ou simulações, desenhos à mão livre ou visitas a, a um museu virtual. Então, são alguns exemplos de situações é, em que a gente cotidianamente como docente, como estudante, como pesquisador, é, vive no contexto da educação, principalmente da educação escolar, da educação formal. Na sequência ainda dessa problematização inicial que está totalmente relacionada ao conceito de fluência tecnológico-pedagógica, é, eu trouxe aqui duas listas, são apenas alguns exemplos, a gente sabe que há mais, é, de softwares, que normalmente a gente utiliza, ou que a gente já viu outras pessoas uh, utilizando, e de formatos que fazem parte desse contexto digital. Por exemplo, áudios, podcasts em MP3, eh, vídeos em MP4, eh, hipertextos em HTML, softwares que a gente utiliza, como por exemplo LibreOffice ou PowerPoint, então, o que, que está relacionado a esses diferentes tipos de softwares e de formatos? Aqui nós temos diversos exemplos de softwares que são ou proprietários, que são de código fonte fechado, e temos também exemplos de, de, de código aberto, exemplos de software livre. E quando a gente vai falar de educação aberta, de práticas educacionais abertas, como é esse curso que vocês estão participando agora, que tem todo um contexto de planejamento flexível, e a gente pensa que a gente precisa, para ampliar e consolidar esse movimento internacional em torno dos recursos educacionais abertos, construir uma fluência em torno também desses softwares, desses formatos, que muitas vezes as pessoas acabam criando uma ideia de recurso educacional aberto, mas esse componente da licença técnica é muitas vezes fechado e isso acaba dificultando a nossa é, possibilidade de adaptação e recontextualização. Então, é uma forma de pensarmos sobre aquilo que praticamos no nosso cotidiano educacional, de, de uma cultura que muitas vezes está presente na nossa atividade, mas que muitas vezes a gente não problematiza e nós precisamos construir essa criticidade. Por exemplo, quando nós falamos eu vou é, levar um PowerPoint para a sala de aula ou vou colocar um PowerPoint no ambiente virtual, no Moodle. O que isso significa? PowerPoint é o nome de um software proprietário específico e que tem toda uma funcionalidade, que tem toda uma... É, política comercial, que tem todo um código fechado, que nos dificulta é, N situações para que a gente possa modificar, adaptar, remixar recursos educacionais abertos. Da mesma forma, quando a gente cria um, um recurso e diz que ele é aberto, mas salva em formatos como, por exemplo, PDF, que dificulta que a gente consiga fazer modificações. Então, nesse sentido, a gente traz essa problematização inicial para que a gente consiga perceber que necessariamente consolidar o um movimento em torno dos recursos educacionais abertos está atrelado a gente construir uma fluência, um conhecimento, uma prática, um exercício em torno também das tecnologias, das tecnologias livres, das tecnologias abertas. Podemos seguir nos slides? E aí, para contextualizar um pouco para vocês, de qual é o lugar que eu falo, eu trouxe dois recortes aqui de dois projetos que nós temos desenvolvido, o primeiro deles tem financiamento da nossa Fundação Estadual, da Fapergs por meio de um edital de 2017, e se chama Formação de Professores no Contexto da Inovação Didático-Metodológica e em torno dos recursos educacionais abertos, em que a gente eh, oferece e desenvolve edições também de um curso sobre recursos educacionais abertos no formato Small Open Online course. Então, ele é direcionado, esse projeto com esse financiamento é direcionado especificamente com prioridade para capacitação de professores da rede pública do estado do Rio Grande do Sul. Mas como desdobramento desse projeto, nós também já temos outras perspectivas de trabalho como esse segundo projeto que eu destaco para vocês no âmbito específico do nosso grupo, do nosso colegiado de departamento de ensino vinculado ao centro de educação da Universidade Federal de Santa Maria, em que a gente constrói nesse momento especificamente com o apoio também de um edital interno de incentivo ao ensino, a possibilidade de construir um acervo de materiais digitais a respeito dos conteúdos curriculares que nós trabalhamos nos cursos de licenciatura. Então, para vocês perceberem que fluência tecnológico-pedagógica em torno de recursos educacionais abertos, materiais digitais, a gente tem um contexto amplo para ser explorado em termos de ensino, pesquisa e extensão. E esses são dois exemplos do que nós temos feito eh, na UFSM no momento e a esses projetos a gente tem vinculados vários trabalhos de dissertação, de TCC, de, eh, de teses de doutoramento inclusive, gerando várias publicações científicas. Avançamos. E aí nesse contexto eh, eu destaco hum, a seguinte perspectiva para nós construirmos um fundamento daquilo que nós entendemos por recurso educacional aberto. Nessa primeira imagem, nesse primeiro slide, eu trago três blocos para que nós pensemos juntos como que nós podemos acoplar esses três blocos. Quando nós pensamos em recursos, nós pensamos em informações, em conhecimento, em um propósito, um público específico, formatos específicos, então nós podemos ter muitos exemplos de recursos, como por exemplo um blog, um jornal, uma revista, eh, vários formatos, várias linguagens. Mas quando que esse recurso se torna educacional? Quando nós temos uma perspectiva pedagógica envolvida, nós temos políticas públicas, nós estamos falando de ensinar, aprender, de ensino-aprendizagem, e nós temos uma intencionalidade pedagógica que fundamenta essas escolhas, esse planejamento, essa seleção de recursos que nós vamos adaptar e vamos é, planejar e vamos transformá-los para que eles façam sentido em termos de conteúdo, em termos de currículo, em termos de avaliação. E quando que esse recurso que já se torna educacional vai ser aberto? Aí nós temos todos os fundamentos, todos os princípios que sustentam esse, essa questão da abertura, tanto legal, jurídica, né, que são as licenças ou o domínio público, a questão que nos interessa muito em termos de fluência tecnológico-pedagógica, que são os formatos abertos em termos de eh, poder remixar, reutilizar, eh, readaptar e reformular. Então aqui nós, por favor, no próximo slide, juntamos os três blocos e aí sim nós vamos construir a, nosso, a nossa ideia de um recurso educacional aberto quando nós atendemos essas três dimensões de que nós vamos ter um objeto, um dispositivo, um material, um livro didático, que pode ser um recurso, que não necessariamente um livro, muitas vezes de publicação científica, é didático, mas ele pode se tornar didático quando nós fazemos esse exercício de levá-lo para uma situação de ensino-aprendizagem com um currículo e um conteúdo. E quando nós temos esse alcance das licenças ou de domínio público e de abertura técnica, nós temos então o recurso educacional aberto. Esse é o nosso é, ponto de partida e o nosso fundamento de trabalho em termos de recurso educacional aberto. Próximo slide, por favor. E aí, quando nós vamos, claro, falar de recurso educacional aberto, nós temos toda a implicação dos direitos autorais, né? nós temos no Brasil a Lei de Direitos Autorais de 98, nós temos as licenças amplamente conhecidas, que são Creative Commons, outros tipos de licença, os repositórios que se tornam ambiências digitais imprescindíveis para que a gente possa disseminar, ampliar e consolidar esse ciclo de criação e, de, e reutilização de réia e também o software livre que nos permite ampliar essa abertura técnica. Né? Eu, não, eu não vou me ater muito a esses conceitos específicos, né? porque esta fala está pensada dentro de um contexto específico desse curso em que o, o grupo vai estudar mais esses conceitos, mas para localizar, então, é, dentro desse universo, como nós entendemos a fluência acoplada aos reias e nós não podemos deixar de considerar essas bases legais, essas bases técnicas. E aí, quem já participou de outros momentos de interação comigo já deve conhecer essa imagem que eu utilizo e esse ditado popular que nós conhecemos amplamente quando a gente diz caiu na rede é peixe, só que quando a gente está falando de recurso educacional aberto, é, nem tudo que cai na rede, e nessa rede que eu estou pensando é exatamente a internet, por exemplo. Então, nós temos que estar atentos a essa questão das licenças, dos softwares, dos direitos, e isso exige uma fluência que não é só de conhecimento técnico de formatos de software, mas é também uma fluência pedagógica no sentido de fazer escolhas lembrando daqueles primeiros exemplos que eu trouxe. Vou escolher um livro ou vou escolher um vídeo? Vou escolher uma atividade em grupos ou vou fazer uma atividade individual? Então, ao selecionar, ao pesquisar material, que seja na internet ou não, é requerida essa fluência em termos de conhecimentos de todos esses conceitos e fundamentos que embasam os recursos educacionais abertos. Seguimos? E aí nosso grupo também se fundamenta né, no movimento internacional, amplamente conhecido, é reutilizado esse conceito disseminado pela Unesco, que diz então que são recursos educacionais abertos, materiais de ensino, aprendizagem, pesquisa, que estejam em domínio público ou que tenham licenças permissivas, flexíveis, e nessa imagem especificamente que tem a fonte aí depois para vocês consultarem, a gente encontra esse conceito atrelado à questão dos dados abertos, do, do, do software de código aberto, inclusive. Seguimos, né, para nós contextualizarmos também que esse conceito que a gente constrói de fluência em REIA, ele está orientado e está encaminhado também pelas políticas públicas que são fundamentais para além das nossas concepções pedagógicas, das nossas concepções epistemológicas, nós defendemos que aquilo que dá legitimidade, aquilo que impulsiona um movimento internacional, nacional, local e institucional dos recursos educacionais abertos são as políticas públicas, porque são justamente as políticas que constroem a convergência, congruência, conexão entre as demandas educacionais, as demandas sociais e uh, os grupos que, que influenciam, os grupos que detêm uh, o poder em determinados momentos. E também trabalhamos nesta perspectiva dos cinco rs né, como base na, no, no trabalho do que também conhecemos, e utilizamos essa representação no sentido de é, compreender que esse movimento em que a gente passa a reter, a fazer cópias, a revisar, a reutilizar, remixar e redistribuir é, recursos educacionais abertos, alimenta, complementa e consolida um, um movimento internacional que se torna cada vez mais amplo e mais uh, potente no sentido de termos cada vez mais pessoas acessando o conhecimento de modo livre e aberto. Não necessariamente isso se dá nesta perspectiva de uma linearidade, que um passo sucede o outro, mas uh, a perspectiva de uma representação em que nós temos uma espiral ascendente em que cada vez mais esse trabalho cria potência na perspectiva de democratização, que é justamente o que a gente coloca no próximo slide, que esse conceito, essa concepção está vinculada também a esse movimento internacional, inclusive aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que coloca a educação de qualidade vinculada, à garantia do acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa de promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Seguimos, por gentileza, e aí eu entro para a questão mais específica nesta sequência de, de considerações para o conceito de fluência tecnológico-pedagógica e eu coloquei aqui para vocês esses exemplos de qual foi o nosso ponto de partida. Nós começamos a trabalhar com esse conceito inicialmente a partir desses dois textos, um deles é desse Conselho Internacional de Pesquisa sobre Tecnologia da Informação e Comunicação e o outro texto do MIT que fala inicialmente de fluência tecnológica que coloca a fluência tecnológica como algo que se constrói, como algo que é dinâmico, como algo que uh, se constrói e se busca e se produz ao longo de toda a vida. Mas, por gentileza, pode avançar. É, nós, como grupo de trabalho a respeito de educação aberta e recursos educacionais abertos, pensamos que não se trata apenas de um conhecimento tecnológico, mas que a gente é, precisa pensar o conhecimento pedagógico, ou seja, não existe é, pedagogia sem conhecimento, sem relações sociais, sem objetos, sem conteúdo e é justamente esse movimento, esta interface, esse acoplamento que a gente constrói com o conceito de fluência tecnológico-pedagógica porque nós não podemos pensar esse movimento de educação mediada por tecnologias educacionais ou de recursos educacionais abertos fora de um contexto é, desse tripé ciência, tecnologia e sociedade, que envolve toda uma questão de políticas, que envolve uma questão de diversidade cultural, de reformulação de teorias e modelos, envolve também as perspectivas de democratização e inovação, está atrolada ao movimento de criação de autoria e coautoria em redes, envolve diferentes ideias, concepções plurais, metodologias, tem a questão intencional envolvida, né? quando a gente fala em educação em fala em pedagogia, em mediação pedagógica, influência tecnológico-pedagógica, nós não estamos nos referindo só a um conhecimento instrumental, um conhecimento técnico, mas um conhecimento que envolve uma técnica, um conhecimento de um saber fazer sim, mas um conhecimento também que está vinculado a uma perspectiva emancipatória, uma perspectiva de formação crítica. Passamos. E aí, a partir desses referenciais que nós destacamos inicialmente, que falam de fluência tecnológica, nós avançamos nessa perspectiva da fluência tecnológico-pedagógica, nos baseando nestas três dimensões, que são as habilidades contemporâneas, que é justamente saber pesquisar, analisar, selecionar e usar as tecnologias para fins educacionais, ou seja, precisamos aprimorar nossas técnicas, nossos conhecimentos e saber como as tecnologias funcionam para que nós possamos ampliar nosso eh, universo, nossa matriz de análise, de pesquisa e seleção de recursos, eh, recursos educacionais e recursos educacionais abertos. E isso envolve também conceitos fundamentais, que é saber explicar como as tecnologias funcionam para diferentes fins e contextos, para diferentes objetivos educacionais e criar ambiências mediadas. E envolve também capacidades intelectuais no sentido de saber gerenciar eh, criticamente as tecnologias para eh, resolver problemas, para... Eh, trabalhar em situações educacionais consideradas mais complexas e aí nesse sentido que nós avançamos para um movimento de compartilhamento de soluções que tem toda uma perspectiva no movimento software livre e tem toda uma perspectiva emancipatória e crítica que também está nos fundamentos da educação aberta e dos recursos educacionais abertos então aqui com estas três dimensões, com esses princípios e saberes, nós articulamos, e amarramos e costuramos aquilo que nós entendemos que, para consolidar o movimento dos recursos educacionais abertos e da educação mediada por tecnologias, nós precisamos investir em movimentos formativos, em processos de capacitação, de estudo e aprimoramento da nossa fluência, tanto tecnológica quanto pedagógica, avançamos e esta fluência no sentido de um, um alinhamento com os REA tem a ver com todos esses formatos, com todos esses softwares, com todos esses dispositivos para que a gente se movimente e transite com mais liberdade no processo de pesquisa, seleção, download, de reter cópias, de reutilizar, de juntar, de remixar e também de criar e compartilhar inovações educacionais em rede. Seguimos. E, então, as habilidades contemporâneas nesse acoplamento da fluência tecnológico-pedagógica em recursos educacionais abertos, pensando no acesso aberto, nas licenças, no software livre, e significa o okay, que no nosso entendimento, na nossa concepção, na nossa perspectiva educacional? Que as habilidades contemporâneas em torno dos são necessárias para pesquisar, para salvar, para reutilizar em diversas plataformas para utilizar, reutilizar réias simultâneos, para combinar diferentes tipos de réias, para revisá-los, adaptá-los, modificá-los, nós precisamos compreender melhor os conceitos fundamentais de como as tecnologias funcionam. Por exemplo, o que significa hoje aquilo que a gente tem presente na nossa linguagem, principalmente no contexto do ensino remoto? salvar na nuvem, né? a nuvem não é algo mágico, a internet não é algo é, mágico, nós temos muito trabalho, temos muita ciência, muita tecnologia envolvida, então esses conceitos que têm também a ver com segurança, com trânsito pela internet, aquilo que é possível copiar, aquilo é, que as plataformas fazem com o conteúdo e que a gente disponibiliza livremente na rede, é importante que a gente desenvolva esses conceitos fundamentais e isso nos uh, dá sustentação para que a gente também avance em termos de capacidades intelectuais, colocando-se de modo crítico e, e colaborativo nesse momento, movimento também de compartilhar aquilo que nós fazemos em rede, que são justamente as capacidades intelectuais e de nos colocarmos também à disposição nesse movimento de interação de diálogo com as outras pessoas que também estão interessadas em criar oportunidades em democratizar o acesso ao conhecimento em avançar em termos de formação crítica e emancipatória avançamos Assim, no nosso roteiro eu sigo, para ir cumprindo o meu tempo, né? é, apresentando, então, dentro dessa perspectiva conceitual, desse, desse fundamento, daquilo que nós entendemos como REA e como fluência tecnológico-pedagógica, é, trazendo dois exemplos para vocês de, do que a gente tem feito em termos de contribuição para esse movimento, para essa comunidade internacional, um deles é esse e-book, tem aí o endereço para vocês consultarem, o é, um material que está disponível, nós é, em, acompanhamos e fizemos parte desse, dessa chamada internacional que ocorreu de 2019 até 2020, agora tem o segundo grupo fazendo a apresentação de relatórios, nós apresentamos esse e-book agora num evento em julho, que é o Open Education for a Better World, e nós, então, construímos esse e-book Fluência Tecnológico-Pedagógica em Recursos Educacionais Abertos, que é um material resultante justamente das nossas edições, que a gente vem desenvolvendo desde 2016, de capacitação dos professores da rede pública do estado do Rio Grande do Sul sobre REI Então, temos, pode seguir, por favor, no outro slide, alguns exemplos de recortes de infográficos, mapas conceituais, tabelas, imagens, áudios e vídeos que nós incorporamos nesse material que está disponível em HTML, utilizamos a plataforma Pressbook e contém esses cinco capítulos, o primeiro deles contextualizando o conceito de fluência tecnológico-pedagógica, depois, conceitos e histórico dos REIAs, o terceiro capítulo sobre direitos autorais e licenças abertas, um quarto capítulo falando mais especificamente do processo de adaptação em remix; e o quinto capítulo tratando de produção e compartilhamento de REIA. Nós criamos então esses diversos formatos nesse e-book que pode ser também feito download em três formatos, EPUB, PDF e EMOPI. E o outro exemplo é de um repositório que nós temos construído dentro do trabalho do nosso grupo de pesquisa, que é o GPT, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Educacionais em Rede, e nós instalamos, então, um servidor que nós adquirimos com financiamento da FAPEX nesse projeto, que eu contextualizei no início, um repositório em que nós estamos disponibilizando recursos educacionais abertos, eh, mapas conceituais, vídeos, áudios, eh, infográficos, diferentes materiais que nós produzimos, que professores têm produzido, em, em produzido no contexto do curso, eh, o, eh, estudantes do nosso mestrado profissional, que também têm elaborado seus produtos. Agora, recentemente, nós publicamos um material de uma professora a respeito do conteúdo de biologia, temos alguns games também disponíveis, que são formas que a gente tem encontrado para contribuir nesse movimento internacional da consolidação dos REAS. Seguimos? Vou avançar aqui para ir finalizando, porque já estou vendo que a gente já tem algumas questões para dialogar. Então, em termos de oportunidades e desafios mais amplos, nós destacamos que isso que a gente entende por fluência tecnológico-pedagógica nos dá sustentação para que nós construamos uma performance mais crítica. E aqui a gente não está entendendo o conceito de performance numa perspectiva de desempenho ou de instrumentalização, mas justamente desse movimento de é uma construção de uma fluência para que sejamos mais mais livres e o que que significa ser mais livre ser menos atrelado às tecnologias não é ser mais livre no sentido de ser menos dependente dos grupos e das plataformas que detêm os direitos autorais a da cultura do copyright, em que nós fechamos, muitas vezes, os materiais e não permitimos que as outras pessoas reutilizem, no sentido de construir um processo mais democrático. E, para isso, a fluência é necessária para que a gente se envolva em redes de autoria e coautoria, como, por exemplo, o Wikipedia tem todo um contexto internacional em grupos de colaboração muitas vezes nós temos uma prática de reutilização do conteúdo disponível né, nesses fóruns, nessas plataformas, mas nem sempre nós estamos disponíveis para colaborar. Então fluência também é necessária para que a gente se insira nesse movimento de autoria e coautoria e para que a gente também consiga desenvolver processos formativos mais críticos no sentido da formação inicial dos professores, da formação é, continuada dos professores para que os professores sejam mais fluentes e mais livres e por isso consigam ser mais autores dos seus próprios materiais e não somente é, usuários de materiais didáticos é, de âmbito comercial, por exemplo. E aí por isso que a gente fala que ser fluente, tornar-se mais fluente é necessário, é uma oportunidade, é potencial para que a gente recontextualize, retemporalize, adapte, crie materiais didáticos, recursos educacionais preferencialmente abertos para o contexto e o público e o tempo de aprendizagem, o tempo didático dos nossos calendários educacionais e isso, então, é necessário para que a gente avance nessa perspectiva que os documentos e as políticas internacionais colocam como democratização do conhecimento e oportunidade de aprendizagem para todos. E isso também nos dá fôlego, vamos dizer assim, para que a gente possa se inserir cada vez mais em práticas educacionais abertas, como, por exemplo, os MOOCs. Ao mesmo tempo, a gente tem que analisar de modo crítico todas as contradições, todos os desafios envolvidos e perceber que nem sempre esse movimento tem o um reconhecimento tanto da comunidade científica quanto dos gestores e isso dificulta que a gente alcance de fato o público que mais necessita né? como por exemplo a educação básica que requer toda uma atenção especial também em termos de recursos, de materiais e de infraestrutura, e nesse contexto da pandemia a gente poderia pensar que se nós tivéssemos uma estrutura de repositórios, de bibliotecas digitais mais organizada, ou se pelo menos tanto investimento que os governos têm feito na produção, na elaboração, no desenvolvimento de repositórios governamentais, como por exemplo a gente já teve, já tem, né, ainda temos, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, agora a gente avançou para a plataforma MACHED, o Portal do Professor, que são todas plataformas governamentais de fomento de dinheiro, de recurso público, mas que ainda não são amplamente conhecidas e disseminadas tanto na educação básica quanto no ensino superior. E esse é um problema que a gente enfrenta principalmente no Brasil, quando, muitas vezes, a gente tem como um desafio muito forte ah, o fato da descontinuidade das políticas públicas. Hoje, nós avançamos em termos de ter um Plano Nacional de Educação que coloca na meta 5 e na meta 7 uma referência explícita aos recursos educacionais abertos, mas nunca sabemos né, se teremos essa continuidade dessas perspectivas e ao mesmo tempo um outro desafio que precisa ser enfrentado por essa comunidade que somos nós que estudamos e pesquisamos sobre recursos educacionais abertos, é criar uh, políticas institucionais, uh, caminhos institucionais para que a gente consiga avançar nessa perspectiva. Avançamos? E dessa forma então uh, coloco para vocês as considerações finais no sentido de todo esse fundamento pedagógico, fundamento educacional epistemológico que sustenta esse nosso pensamento e o nosso fazer, a nossa prática de eh, atuação de ensino, pesquisa e extensão em torno dos recursos educacionais abertos, nessa convergência, nesse acoplamento daquilo que nós falamos como fluência tecnológico-pedagógica, que é necessária para reter os recursos, utilizá los revisá-los, remixá-los e redistribuí-los. Então, quando a gente coloca ali os pilares da problematização, da consciência, da liberdade, da crítica e da praxis, nós estamos pensando que, como eu já mencionei antes, que ser fluente é necessário para ser livre, para que a gente compreenda que quanto mais fluente a gente se torna, menos dependente tecnológica e pedagogicamente a gente se, se torna do técnico ou de outras pessoas ou de outras instituições ou mesmo de tecnologias e de ciência produzida por outros países ou outros setores. Ser fluente é necessário para que a gente se torne mais crítico e nesse sentido se torne menos usuário, mais autoral, eh, se torne mais criterioso na hora de é, escolher plataformas como por exemplo se tornar menos ingênuo no sentido de reconhecer que às vezes as ofertas que tanto se dizem gratuitas de algum aplicativo é, tem uma intencionalidade de acesso às nossas informações é, de marketing ou enfim de outras situações então ser fluente tornar-se aprimorar esta fluência nesta perspectiva nesse movimento de educação aberta implica também construir essa consciência crítica e avançar em termos de, de consciência e de criticidade e ao mesmo tempo tornando-se mais ético. O que, que é ser fluente para ser mais ético? Usar ou reutilizar menos materiais digitais? Não, muito pelo contrário, mas é, é avançar em termos de conhecer mais as licenças, os direitos autorais, para que a gente cometa menos plágios, para que a gente copie menos materiais, ou para que a gente cite mais ou melhor as fontes, ou para que a gente atribua a autoria realmente de quem produziu os materiais. Enfim, alguns exemplos do que nós estamos pensando. E também ser fluente para que a gente possa avançar em termos de inovação tecnológico-pedagógica, Uh, no sentido de construir mesmo uma cultura de educação aberta, de uma cultura de um que que está embasada num conceito de linguagem, num conceito uh, de trabalho, que pensa numa formação de um professor, de um pesquisador mais investigativo, mais envolvido, que seja mais autor e que seja mais uh, engajado nesse movimento de de formação crítica e de democratização do acesso à educação e ao conhecimento a todos. Avançamos, aí coloco somente os créditos, né, para a gente também trazer alguns exemplos, vocês podem ver aqui ao longo dos slides, eu fui colocando as fontes, e nós temos várias possibilidades também de construir esta cultura, de produzir os nossos materiais abertos e de colocar as licenças de atribuir a autoria. Né? Certo? Então, nesse sentido, eu vou finalizando essa minha fala inicial, para não me alongar mais do que eu já me alonguei, para que a gente também possa usar esse espaço para dialogar, para que vocês é, consigam... É, colocar as, as contribuições individuais. Obrigada pela atenção. Obrigada, Helena. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Foi um momento aqui de muita aprendizagem mesmo. Fiz várias anotações, vi que o pessoal comentou, fez muitos elogios à sua fala. E... Temos algumas questões aqui para a gente aprofundar, a gente ainda tem 15 minutinhos, né, para cumprir com o nosso tempo, e são questões bem importantes. É, mas antes eu queria, enquanto o pessoal vai terminando de escrever aqui, é, queria comentar algo que, que me chama a atenção, né, na sua fala, que é essa questão da, da colaboração, né, a gente, a colaboração é uma palavra bonita, né, que parece fácil, mas não é fácil. E eu fico pensando nos nossos contextos institucionais, como é difícil a gente trabalhar de forma colaborativa, né, pela própria, é, pelo fluxo de trabalho, né, que os professores têm, e a gente acaba, às vezes, não só nas universidades, mas nas escolas também, se fechando um pouco em nós mesmos, né, e trabalhando um pouco de forma colaborativa, e cada vez mais eu tenho percebido como é, a questão dos REA nos estimula a pensar de forma mais colaborativa, a trabalhar justamente essa questão da, da inovação pedagógica, né, nesse, em diversos contextos, e como que essa, essa fluência, né, essa fluência tecnológico-pedagógica, ela é importante também para a gente conseguir trabalhar de forma colaborativa. A gente percebeu agora, nesse momento de pandemia, professores extremamente desesperados, né? Porque não tinham, tinham pouca ou nenhuma experiência, né? Nenhuma alternativa, não saber o que fazer, é, como produzir, como criar. A gente está muito acostumado né, a consumir conteúdos Estamos pouco acostumados a produzir conteúdos e compartilhar esses conteúdos. E essa, essa questão da criação e da autoria também passam por essa fluência tecnológica. Então, quando a gente quer produzir um, um recurso aberto, a gente tem que entender um pouquinho das licenças, né? saber como licenciar, onde disponibilizar. E, e, e muitas dúvidas pairam né, sobre sobre essas diversas questões, né? Onde eu posso encontrar um REI, onde eu posso é, disponibilizar um recurso aberto. E quando a gente fez a, a inscrição aqui para esse curso, a gente perguntou se as pessoas sabiam que era. Eram duas perguntas que faziam parte do processo de inscrição. Se já conheciam o conceito de REI, sabiam que eram as essências abertas, né? E 40% da, do, das pessoas que... Que se inscreveram não, não conheciam, nunca tinham ouvido falar em Creative Commons, por exemplo. Então é um desafio que a gente tem assim, de mobilização mesmo, de sensibilização e de formação, né, dos nossos professores, é, não só da educação básica, mas também do ensino superior. É verdade, a gente tem que perceber nessa discussão toda, quando a gente diz que construir fluência fluência não é algo que está pronto e a gente é dinâmico, se constrói durante a vida toda e esse é um processo histórico mesmo de produção da nossa existência, porque os dispositivos mudam, a nossa capacidade de criar novas tecnologias também vai mudando e nós precisamos, então, sempre estar nesse movimento de construção e, e desenvolvimento da fluência. E quando você chama atenção para a questão da colaboração, é, quando a gente diz que fluência, construir fluência é um processo de educação crítica, de formação crítica, é justamente é, que nós temos uma cultura de formação que não valoriza a colaboração, uma cultura de formação que... de inovação com empreendedorismo, que confunde performance no sentido que a gente trabalha é, com desempenho, com instrumentalização, uma cultura toda que nega a tecnologia, né? então hoje nós estamos enfrentando diversos desafios no contexto do ensino remoto, mas se a gente analisar todo o histórico, vamos pensar no Brasil em que a gente vive é, tem vivido ao longo dos anos um movimento muito forte, em, eh, contrário à educação a distância, contrário à tecnologia, se nós avaliarmos eh, todo o histórico de investimento financeiro que nós tivemos desde Proinfo, Rived, outros repositórios e plataformas, a gente percebe que isso surtiu pouco efeito porque a gente também tem nos grupos de pesquisa, nas associações nacionais, nas universidades, enfim, um movimento do contra, vamos dizer assim, contrário, né, que nega a tecnologia, quando na verdade a gente já poderia ter avançado muito mais no sentido de uma percepção crítica da tecnologia, o que é possível fazer. Né? Então, quando a gente vê movimentos de formação, esses movimentos são muitas vezes pensados no sentido de uma instrumentalização. Então, quando a gente fala fluência tecnológico-pedagógica, a gente não está falando só de modelos, de ferramentas específicas ou também sequer. Então, pouco está falando de metodologias, né? tecnologia e pedagogia nesse acoplamento que a gente constrói tem a ver com concepções, tem a ver com fundamentos. É claro que didática e metodologia estão envolvidas nesse na mediação pedagógica ou no processo educacional, se a gente não quer usar a palavra pedagogia. Mas não é só uma questão de metodologia, é muito mais do que isso. É como a gente pensa que projeto de educação a gente tem para nossas escolas, para nossa educação, para o nosso país. Quando a gente vê, é, por exemplo, uma política de inovação de ciência e tecnologia, muitas vezes, é, que retira recursos, hoje na pesquisa no Brasil a gente está vendo esse movimento acontecer de retirada de recursos financeiros de investimento em pesquisa e isso vai demandar, vai ter impactos, vai ter uma influência muito grande nisso que a gente está dizendo que é a nossa fluência. Quando a gente pesquisa menos, a gente produz menos ciência e produz menos tecnologia, a gente se torna mais dependente da ciência e da tecnologia que outros produzem. Então, Legal. quando a gente fala dos desafios da colaboração, a gente precisa entender esta cultura do individual, do competitivo, do, enfim, de várias situações que estão pensadas é, num, num professor que vai se tornar usuário do material didático, usuário do livro didático, a palavra usuário, eu tenho um... eu combato essa palavra e ela está muito presente no contexto da tecnologia também, o uso, né? digite seu usuário, seu login, sua senha, o uso ah, da tecnologia, mas em termos dessas três dimensões da fluência que a gente trabalha, esse conhecimento técnico é necessário, saber sua senha, seu login, sua senha é fundamental. Se você chega na sala de aula e a internet não está funcionando, você tem que saber que talvez possa ser o cabo que está desconectado, ou enfim, da energia, ou o cabo de rede. São alguns conhecimentos básicos que a gente precisa desenvolver para que a gente não se torne dependente, no mínimo, do técnico que está lá no laboratório de informática. Assim por diante. Né? Então, não é só isso, mas também é isso. Né? Então, pensar então... nesse movimento de colaboração e de se dispor também a participar é, dessa comunidade, dessa perspectiva democrática, é isso que eu chamo de Sim. democratização. A Josemara, a Josemara, ela tinha é perguntado, é, eu acho que até você já respondeu a pergunta dela, né é, a fluência tecnológica pode ser comparada às metodologias ativas, é, ou é mais técnico que é a metodologia ativa. Na verdade, acho que a professora acabou de responder essa pergunta, né? E eu vou aproveitar o gancho para colocar a pergunta aqui do Maicon, para a professora Ana comentar. Como trabalhar REA no auxílio da aprendizagem em escolas públicas? Lembrando que muitas vezes essas escolas não têm ferramentas que possibilitam um trabalho com REA. É, na verdade, a gente tem que ampliar uh, um pouco o nosso entendimento de reia também, porque muitas vezes a gente pensa reia só como o digital. Então, o material impresso, né, hoje, de novo, está atrelado ao que eu acabei de falar. Nós temos uma cultura muito do livro didático e, muitas vezes, normalmente, o livro didático comercial, de um professor que não tem uma valorização, não tem também um plano de carreira, não tem um espaço para que ele tenha um movimento de produção, mas a gente pode pensar réia também no sentido de eh, também materiais impressos. Né? Isso que eh, quando eu fazia um estágio pós-doutoral em Portugal com o professor eh, Quintas Mendes, ele sempre dizia o Réia tem que é, potencializar que a gente produza conhecimento, que os próprios estudantes construam coisas que não fiquem somente na gaveta do professor. Então, esta fala é do professor Quintas e ele, e ele argumenta muito que a gente tem essa, essa cultura de produzir coisas que o estudante elabora, temas, tarefas, exercícios, e que ficam só na mão do professor e não circulam entre os próprios estudantes também não são colaborativos atividades colaborativas entre os estudantes que circulam entre escolas então por exemplo um cartaz né usei lá no, na problematização inicial vamos fazer um cartaz um cartaz pode se tornar um réia no sentido de ser um documento que circula na escola de ser um documento que tem uma exposição de um documento que pode ser reutilizado por outros estudantes. Então, nós temos também, eu acho, que ampliar a nossa perspectiva do que é um recurso educacional aberto, que não é só uma simulação, uma animação, um hipertexto, um material digital, um vídeo, mas que são todos os recursos que vão se tornar educacionais e que vão ter esta flexibilidade de circular entre mais mãos, de ter mais acesso. Né? E, ao mesmo tempo, é, a gente vê também esse desafio que quando a gente diz, ah, né, não, não podemos generalizar, mas tem muito essa questão também. Ah, a minha escola não tem infraestrutura e isso serve para, muitas vezes, a gente não avançar. Pra gente... Então, a gente não faz nada. A minha escola, né, isso é um projeto, educação à distância é um projeto neoliberal. Então, o que, que a gente faz? Nada. Nada. Né? isso nos, nos imobiliza muitas vezes, ao invés de nos mobilizar. Não estou dizendo, novamente, como eu falei antes, que a gente tem que analisar as condições de trabalho do professor, as condições de formação, a infraestrutura, a logística, e por isso que eu falei tanto que a gente precisa de políticas públicas, né? sim, mas, ao mesmo tempo, é, tornar possível algumas situações né? no sentido de uma ampliação também do espaço da escola, a escola ainda como instituição é um espaço fechado, né? se a gente avança numa discussão na perspectiva da dos fundamentos da gestão democrática, a gente vai ver muita pesquisa, muita produção que argumenta exatamente isso, temos que abrir as portas da escola, temos que conectar escola e comunidade, e isso está na perspectiva da educação aberta, das práticas educacionais abertas e dos recursos educacionais abertos também. Né? Então, não é só aquele objeto, aquele material específico que eu vou usar é, para trabalhar um conteúdo de matemática, de química, de biologia ou de, enfim, de filosofia na formação de professores. É, eu tenho esse entendimento nessa perspectiva. Legal, muito legal quando você traz essa, essa questão de ficar engavetado, né, na, na gaveta do professor, a gente vê isso em diversos contextos, né, por exemplo, nos cursos de formação inicial, os é, alunos produzem um material, por exemplo, que vão utilizar num estágio, né, isso não é compartilhado, isso não fica disponível, eles gastam tempo de produção que poderia outras pessoas né outros estudantes adaptar ou até os professores mesmo da educação básica né ou na pesquisa né os trabalhos de conclusão de curso são feitos apresentados engavetados ninguém fica sabendo o que foi produzido então a gente precisa mesmo de um movimento né de ampliação é, é desse conceito dessa percepção né, sobre, sobre o tempo que a gente tem, principalmente é, no setor público, né, o tempo que a gente gasta produzindo é um recurso público que é investido no nosso trabalho, na nossa formação, que poderia é, ser colocado à disposição da sociedade. Então, eu fico... É, tem uma pergunta aqui sobre a, sobre a questão... Da, do papel das bibliotecas, e eu queria fazer um gancho para chamar atenção sobre uma questão que eu vejo muito, né, de, de livros que são produzidos né por pesquisadores, financiados com recursos públicos, que, que, que são fechados, são copyright, né? Então, me preocupa muito essa percepção, às vezes por desconhecimento, ou às vezes por... É, por não ter essa formação, não ter essa percepção, mas a gente tem visto esse movimento ainda muito pequeno, né, de produção que seja licenciada de forma aberta, e isso é muito preocupante, pensando nos recursos que, que são investidos, né, nessas produções. E a, a Daiane está perguntando aqui, como a senhora compreende o papel das bibliotecas e dos bibliotecários no desenvolvimento dessa fluência tecnológico-pedagógica. É fundamental, com certeza, eu acho que pegando o que você estava falando desses livros, e aí a gente pode fazer o gancho também com outra situação, enfrentamento principalmente no ensino superior, na pós-graduação, que se discute muito, que é também o papel das editoras, que querem que a gente publique, que a gente pague uma publicação que se torna é, comercial, não é? Então, também tem esta essa questão toda que precisa ser uh, analisada e, ao mesmo tempo, a gente também avançar nessa perspectiva de criar aquilo que eu falei, uma legitimidade da comunidade científica. Porque a comunidade científica questiona, por exemplo, uh, o, o que eu falei da Wikipedia. Ah, não cite o, o texto da Wikipedia uh, no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese. Mas e, e você realmente conhece toda a infraestrutura, todo o modelo de revisão por pares, né? porque tudo que é publicado tem uma estrutura né? de, de, de funcionamento, de revisão por pares, não é qualquer conteúdo que fica disponível e você pode revisar e você pode denunciar, então há várias formas de você colaborar com a Wikipedia para que ela se torna cada vez mais legítima e com mais qualidade, mas a gente ainda tem, vamos dizer, esta questão de preconceito, de não legitimidade daquilo que se produz lá, mas a gente acredita como verdadeiro aquilo que é publicado num livro didático por uma editora comercial, que normalmente é escrito por uma pessoa que não tem formação docente, né? às vezes acontece, são especialistas em algumas áreas, às vezes são docentes, às vezes não, mas que às vezes também contém erros, inclusive conceituais, gramaticais, é, questões que a gente poderia discutir de, de outra natureza em relação às políticas afirmativas, enfim, várias situações que também acontecem e a gente criou uma cultura de legitimar esse tipo de produção e não outras que são de base colaborativa e que tem uma licença Creative Commons, por exemplo. Aí, nesse sentido, eu vinculo a pergunta sobre a biblioteca e os bibliotecários. Então, a, a biblioteca ainda também é um espaço pensado como laboratório de informática na escola, em que só uma pessoa tem a chave e, e há um controle muito forte em cima daquilo que existe lá dentro. Né? Então, é ainda um, um, um setor que precisa ser melhor explorado. E aí, talvez, se as bibliotecas e os próprios bibliotecários fizessem um trabalho mais direcionado para a disseminação dos próprios repositórios de conteúdos digitais, talvez os nossos governamentais tivessem mais, mais aceitação, mais, fossem mais disseminados, enfim, já usei essa palavra várias vezes, mas vamos dizer assim, fossem mais conhecidos, pelo menos é, pelos professores, e pudessem surtir mais efeito em termos daquilo que eles se propuseram né? quando eles foram financiados publicamente. Então, acho que nesse sentido, a o, a pergunta sobre a biblioteca tem a ver diretamente com os repositórios e com todo esse, esse material que a gente precisa também pensar de uma outra forma dentro disso que eu chamo que é uma cultura produzida para que a gente é, permaneça no modo usuário. Né, no modo hum. construtor. Embora é a gente legal. tenha todo, toda uma produção aí que diz que agora a gente, a partir das redes sociais, da web 2.0 ou superiores, a gente produz mais informação e tem mais acesso, mas também é um... Vai ser é mais autor, autor, né? Exatamente. <risos> né? Mas essa autoria não depende só da gente ter acesso, né? depende de é, várias outras questões. É. E aí dá para a gente fechar aqui com a pergunta da Edma, que é sobre isso. Ela pergunta o seguinte, com a evolução dos compartilhamentos de conteúdos e recursos tecnológicos, digitais e ferramentas, você acredita que está próxima ou chegando à morte do autor? No sentido de não ser mais dono de, de qualquer conhecimento que cai na rede? Poderia contextualizar a questão da autoria dos recursos educacionais abertos? Eu penso que muito pelo contrário. Quando a gente está falando em recurso educacional, educacional aberto e esse movimento de educação aberta uh, e a gente fala muito das licenças, as licenças são justamente uma forma de você garantir o seu direito moral de autoria. O problema é a prática que a gente tem em relação a isso. Quando eu coloquei lá no meu slide aquele phishing lá e coloquei que não é tudo que cai na rede que é peixe, é exatamente isso que a gente tem que problematizar. Tudo que está na internet tem, vamos pegar o digital, não é? Tudo que está na internet tem um autor. Alguém produziu aquele conteúdo, aquela imagem, aquele vídeo, aquele áudio que está lá. Então, muitas vezes o que acontece? Ah, porque... O acesso é livre porque eu digito lá no buscador uma palavra para procurar uma imagem sobre árvore, por exemplo, ou sobre primavera, e aí, ah, achei uma imagem bonita, vou colar lá no meu slide, no meu trabalho, e a gente olha quem é o autor, a gente cita a fonte. Então, na verdade, esta prática, esta cultura que a gente tem de simplesmente usar o que o outro colocou para acesso livre, o que está na rede, é que a gente precisa problematizar e as licenças abertas, como Creative Commons e outras, elas são justamente para garantir esta autoria. Tanto é que em nenhuma das seis licenças a gente vai tirar o by. Né? Todas elas têm essa perspectiva da gente ter esta identificação. Né? Então, eu acho que nesse sentido a questão da autoria, quando somos muito e não somos nenhum, né? tem toda uma questão de discussão, de embasamento na, na, na filosofia, na linguística, enfim, na linguagem, mas que, na verdade, quando a gente for pensar, que, que a tecnologia que a gente tem hoje, a ciência que a gente tem hoje, aquilo que a gente é, produz de conhecimento hoje é resultado de um processo histórico. Então, eu não falo de influência tecnológico-pedagógica sozinha, eu falo com base em todos os autores que me precederam, em todas as pessoas que já escreveram sobre tecnologias, em todos os autores que eu já li, em todas as pessoas que eu já é, dialoguei em algum momento. Né? Então, a, gente, a produção científico-tecnológica é sempre um produto histórico da nossa produção cultural, da nossa linguagem, do nosso trabalho. Desta forma... A gente é co-autor sempre, mas eu vejo a pergunta da participante nesse sentido, que a gente tem que problematizar e ser mais crítico na nossa prática de reconhecer a autoria do outro, isto sim. E as licenças devem nos ajudar, não ao contrário. Legal, Helena. A gente está chegando aqui, já ultrapassamos o nosso tempo, mas poderíamos ficar aqui mais um tempão conversando sobre isso, trocando ideias. Foi muito bom. Muito obrigada por ter cedido esse tempinho da sua agenda para compartilhar o seu trabalho. É, os alunos do curso já têm acesso lá ao seu livro. A gente também estava discutindo questões sobre o Wikipedia e muitas, muitas é, é, é, questões que ficam para a gente ainda discutir nos fóruns lá do curso, né, que foram levantadas aqui, que a gente vai continuar essa conversa lá, mas eu quero te agradecer imensamente por ter participado aqui com a gente, e fica o convite já para outras oportunidades e a gente vai disseminar aqui o seu trabalho e vamos ler, vamos estudar e vamos construir juntos aqui é, as nossas práticas de autoria, de colaboração em rede, né, com os nossos colegas, para que a gente consiga é, pensar numa inovação pedagógica, pensar na perspectiva da educação aberta, dos recursos educacionais abertos, e como isso é importante para que a gente consiga pensar no acesso ao conhecimento, numa educação democrática para todas as pessoas. Vou deixar você se despedir, então, do pessoal. Isso. Então, o trabalho, o que a gente tem que perceber nesse processo de construção de influência é que o trabalho de cada um é fundamental. Né? Então, a gente às vezes diz... Ah, o que eu vou fazer lá na Wikipedia, eu vou, mas você já foi lá e escreveu pelo menos algum verbete, alguma contribuição, então nesse sentido eu penso que alimentar essa, essa espiral cíclica ascendente dos recursos educacionais abertos para consolidar o movimento da educação aberta, o trabalho de cada um é fundamental e quando a gente se encontra para discutir, às vezes, muito mais aquilo que nos aproxima do que ficar preocupado com aquilo que nos diferencia, o que nos distancia, é uma oportunidade justamente de, de fortalecer, de compreender melhor aquilo também que a gente faz, aquilo que a gente pensa e de se tornar, de nos tornarmos pessoas melhores, né? de produzirmos é, um bem-estar social, justiça social de modo mais amplo, mais contextualizado, enfim. Então, agradeço imensamente a oportunidade de dialogar com você, mas diretamente né, com as pessoas que puderam estar conosco e me coloco à disposição, sim, para outras oportunidades. Eu também coloquei ali meus endereços eletrônicos nesses slides. Você pode também disponibilizar no curso esse material. Enfim, então, a gente seguir dialogando. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada a vocês que nos assistiram, os participantes do curso e também as pessoas que, que foram convidadas para participar desse diálogo lá no nosso canal do YouTube. Uma boa noite a todos e a todas, e a gente se vê lá no curso e continuamos essa conversa por lá. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.